Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e o Elton estava indo embora, né Elton? E acabamos encontrando esse outro túnel Cara, eu não sabia que tinha outro túnel aqui Mais um túnel, também não mais sabia um não Pra quem viu o vídeo de ontem, a gente passou por um túnel muito bizarro A gente encontrou uns bagulho muito louco lá E agora a gente estamos aqui nesse outro túnel E eu não sei pra onde vai sair, cara Eu achei que a saída era aqui Agora, agora, será que tem alguma coisa aí? Porque lá no outro túnel a gente encontrou uns bagulhos E será bizarro. que tem saída pra lá? Será que tem saída? Galera, a gente vai entrar agora no túnel e vamos tentar sair. E vou gravar pra vocês. Então já deixa muito like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E ó, quem não assistiu o vídeo que a gente entrou no túnel lá e achamos umas coisas muito bizarras. Um túnel dentro de um outro túnel, uhum. né, cara? Cabuloso demais. A gente demais. Tá na descrição. E aí, Uel, tá preparado? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver cara, se a gente consegue sair daqui. Ó, ainda bem que a sua moto, ela é grande, cara. É porque, velho, senão não ia conseguir passar isso aqui não, cara. Deu Pô, trabalho. Vamos a linha do trem pra chegar aqui. É complicado, hein? Complicado. É complicado. Mano, olha aí, galera. Sério, olha a altura disso. Sem mais enrolação. Bora pra mais uma aventura. Galera, ó, entramos ali no túnel. E eu tô com pouca bateria, vou tentar gravar o máximo aqui pra vocês Ó, já tô vendo a garrafa ali Cara, só não derruba nós, hein <risos> Tá complicado, que cheio de barro, velho, muito barro olha aqui, mano, que barro, velho Ô, você se ligou que a, agora o, a linha do trem é do outro lado? É, então Pra quem assistiu o vídeo, a linha era desse lado aqui, ó E agora ela foi pro outro lado lá, mano Ah, acabando o túnel lá já, ó esse barro aqui. Olha! Yeah. Olha que lado, velho! Tá acabando ali né? a. Ah, Mas será que vai ter mais túnel ainda? Ah, eu acredito. Sim. Tá liso? Tá. Bastante. Estamos andando, pode cair. Vocês estão vendo é alguma coisa ali, mano? Sujeira, né? Um o pano preto ali. Olha o um rato, viu? Eu vi, peraí. Cara, isso aqui parece um ninho, mano. Nossa, mano, olha que água nojenta. Mano, isso aqui parece um ninho. Vamos ver se não é que consegue sair. Cara, aqui de noite é muito. deve ser muito bizarro. De né? dia já dá medo, imagina a noite. Sério galera, de dia tá dando um medo aqui, e mano. É muito frio aqui, né? Gelado, e é muito é frio. Gelado. E hoje tá calor, cara, só que tá muito frio aqui dentro. Galera, a gente encontrou um pessoal ali, será que era eles que estavam lá no Coisa ou é? eu não sei A gente encontrou um pessoal ali Vou eu, eles... perguntar onde é a saída, né? É, eles estão mexendo nas linhas ali E... Ih, achei que era um, um pedaço de uma mão ali, mano Apareceu? É, parecia que era, mas não é não é. Olha lá, os caras estão lá, vamos ver se os caras não vão chiar com nós, né mano? Tem saída pra lá, né? É que nós tá fazendo trilha. Demorou? Bom, tem saída para lá? Tem, tem saída passar sair ali na linha do trem na Paranavaí, tem. Mas agora também se vocês... Se você subir uma estradinha de chão aqui, tem uma... só sei se tá aberto ali embaixo. Tá, não, não. tá, tá. tá. Se é, você pegar a estradinha de chão, você vai sair na Colômbia ela, ela vai subir a rampa, mas se vocês ir direto, você sai lá na Paranavaí. Ficou, beleza. Já vai direto. Entrou ali pra dar uma olhada ali, ver como que é ali dentro. ali Tô gravando um vídeo ali. É, ruim andar aí dentro. Né? É, é o negócio hein? ali é bem... Uma moto desse tipo aí não anda não. É, tem que ser. Obrigadão, viu? Bom trabalho aí pra vocês. Falou, valeu. Olha os caras gente boa hein mano a galera achei que os caras iam chiar que não é porque eles mexem na linha né falei vai que embaixo nós aí vamos o cara trabalhando aí mano barrancou será que é barrancou é bom não sei acho que tá mexendo com esgoto aí estamos fiscalizando a obra <risos> do, do governo ah. O pessoal fica até meio sem jeito, né? Acho que fala assim, caralho, difícil passar a gente aqui, é. né? Não vai ter dois loucos pra ficar andando ali do trem que nem nós, velho. É. <risos> a gente sobe aqui ou a gente vai reto lá? Mano, que será é que foi só... esses, um desses caras que pôs aquele carrinho lá? Acho que ah, não, né? Acho que não, né? Acho que eles ainda devem entrar lá pra dentro. Acho que dá pra subir aí, né? É. Pra lá não tem como ir, não tem mais caminho. É, pra lá não dá, galera. Cara, olha aí, mano. Será que Aqui não pode entrar, mas será que sair pode? Tá... Peraí, deixa eu descer. Se não é nós dois Mano, é um barra, Um precipício aqui. Precipício. Cara, conseguimos sair do túnel. O que, que é aqui, Ueli? Conseguimos sair do túnel E agora a gente tem que achar saída, mano, a saída, mano Saída. onde a gente tá Mano, eu também não tô conseguindo me recordar aqui da parte que é essa, não Ó, tem uns bagulho aqui, mano Galera do céu De moto, mas cansou, velho, entrar ali dentro Mano, tem um precipício aqui, ó. Dá pra gente ver o que que é. Cara, de noite ele é muito, pô, oh, é um campo de futebol, mano. É mesmo, ó. É um campo de futebol, galera. No meio do nada. No meio do nada, um campo de futebol. Oi, oh, tá arrumadinho, mano. Se liga. Ah, oh, mas não tem, por onde quem é? Ah, por lá por onde? Lá, na, lá naquela outra entrada que eu falei Campo de futebol, velho Será que tem alguma coisa pra lá, mano? Eu não sei, mas tá fechada, né? Então Tem um barracão ali, parece que tá abandonado, ó. Parece mesmo Galera, agora eu não sei por onde que a gente vai sair daqui O cara falou que tinha saída Será que é aquela aquela parte lá que é a saída que ele falou? Vamos ver se a gente consegue sair do local aqui, galera Porque agora a gente tá perdido, velho Eu não sei que, que fábrica que é aquela Cara, eu não tô, não tô, tipo assim, reconhecendo o local aqui não eu Não faço a nenhuma ideia de onde eu tô não tô reconhecendo o local aqui. Oi, Ant, como que foi a aventura? É, foi... Foi tenebroso, hein? O primeiro túnel dá mais medo, né, mano? Primeiro túnel. A, a gente achou macumba, achou tudo lá, né? Achou ma... Acho que é macumba, né, cara? Não sei o certo que é aquilo. Acho que é uma macumba. Aquele carrinho lá, mano. Muito estranho, muito estranho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura aí, galera. Se vocês quiserem, que a gente volta de noite. Cara, eu não vou vir, não. Eu não vou vir. Ó, de dia já dá medo, imagina a noite. Vou fazer um desafio aqui, cara. Não. Desafio? Não, eu não vou vir, eu não vou vir. Se ficar, tiver mais, muito like, ó. Vou pôr uma meta aqui de 10 mil like, cara. Nesse vídeo, a gente vai entrar dentro daquele outro túnel. Eu não vou. Vai. Nós dois, mano. Vai entrar lá dentro. Dentro do outro túnel. Para quem assistiu o outro vídeo, sabe que túnel que eu tô falando, mano. O bagulho lá é louco. Lá não sei se é esgoto, que é claro, é um túnel embaixo, dentro de um túnel. Então, tem que deixar. Se tiver 10 mil likes, a gente entra lá dentro. Vou arrastar ele lá comigo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.